No vídeo de hoje eu vou falar sobre o novo banner e a nova logo Bom galera, pra quem não tá entendendo nada o que, que é um banner Sabe essa fotona grande aí que tá aparecendo na tela? Tá escrito Davi Barros, aí tá uma foto de natureza... Sabe, isso aí é um banner, é uma foto retangular Banner tem a foto retangular Tá vendo esse quadrado assim, dessa foto? Isso aí é uma logo Não me diga Eu pedi pro Walker edits Eu pedi para ele fazer esse um banner nature As mesmas coisas que ele tinha usado no banner Ele ia usar na logo, tá? A única diferença é que na logo tá escrito DB no canal dele, pessoal, tem várias speed arts dele fazendo no banner E um excelente trabalho, mano E ele teve todo o trabalho de baixar um pack Deve ter dado um trabalho mais de duas horas só para fazer Eu admiro o trabalho de um designer passa lá no canal dele, comenta é assim Vim pelo Davi Barros e referente se ele faz de graça ou não faz banner de graça e ele entrega na hora pedi para ele fazer o banner a logo ele entregou na hora esqueci de divulgar mas passa lá no Instagram Edits eu não sei como que se pronuncia mas segue ele lá tá tudo aqui no link na descrição então ó, sai do vídeo clica no título do vídeo se você tá pelo celular vai descendo a página que vai aparecer várias informações Lá, beleza? Um ótimo atendimento Tá? Comendo E tamo junto família Pra quem é comentar nos comentários Aí Davi, você vai voltar pro canal Eu Vou voltar pro canal galera Vídeo de segunda, quarta e sexta-feira E tamo junto Falou e fui, tchau tchau Tô dando agonia de tirar foto pra thumb, mano Ah não, tô gravando, ô oh, burro